É, meus amigos. É, tem coisa acontecendo aí, pessoal, porque o nosso querido Todd Garner ele fez hoje, data dessa gravação aqui, algumas postagens no Twitter bastante intrigantes. Nós já fizemos aquele vídeo aqui no canal recentemente aí falando sobre Algo do filme do Mortal Kombat está vindo no horizonte com base em algumas publicações também do produtor deste filme delicioso aí e além disso nós tivemos uma outra postagem dele respondendo um usuário do Twitter sobre o Mortal Kombat ontem falando também sobre a franquia, então no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês aqui que tá acontecendo, eu tenho certeza que vocês vão ficar com a pulguinha atrás da orelha também, porque tem coisa vindo, cara, agora não tem como, saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso falando aí sobre o filme, e já aproveita também pra poder deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então, vamos lá, galera, o que que tá acontecendo? Primeiro de tudo, eu vou mudar minha tela aqui pra vocês começarem a acompanhar esses Tweets deliciosos comigo. Seguinte, esse usuário do Twitter aqui, ó, chamado de Butcher Billy, ele estava postando algumas coisas aqui relacionadas a atores que ele gostaria de ver aparecendo no filme de Mortal Kombat e tudo mais. E aí eles colocam aqui, ó, esse ator que é o Ma Dong Seok para poder interpretar o Borai Cho, caso eles tenham aí a ideia de trazer o personagem para o filme de Mortal Kombat também, o que seria bastante interessante, já que ele é o mestre do Liu Kang e do Kung Lao. E aí, meus amigos, começou uma Galera responder aqui, ó. Tipo, eu gostaria, pô, seria da hora demais. Mal posso esperar, não sei o que lá. Same here. E aí, o próximo comentário que nós temos aqui, ó: Todd Garner respondendo pra esse cara também, ó. A mesma coisa. Same. Que ele gostaria de ver. Esse cara aqui interpretando o Borai Cho no filme de Mortal Kombat. Todd Garner aí já tá aparecendo, respondendo essa galera aí, rapaz. Coisa que ele não faz há muito tempo, ele tava bem quieto aqui na sua conta do Twitter. E, do nada, ele começou a responder a galera. Mas, não acaba por aí, ó. Um pouco mais pra baixo aqui, ó. Esse usuário, o Butcher Billy, ele mandou essa mensagem aqui, ó. Demore o tempo que precisar, você nos deu algo deveras incrível. Aqui não traduziu porque ele colocou um monte de A. Então, tenho uma fé cega e... Em você para o futuro de Mortal Kombat Universe No caso, ele usou a hashtag aqui, né, que é o do universo do Mortal Kombat Que eles disseram que era a ideia deles criar para essa franquia, né E aí, o nosso querido Todd Garner vai e responde, ó Nós sempre podemos fazer melhor Ou seja Além daqueles tweets que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior Falando que tem alguma coisa do filme aí no horizonte Nós tivemos ainda mais essas postagens aqui Do Todd Garner falando que adoraria ver esse cara interpretando o Boraito no filme E aqui embaixo ele responde, ó Falando que eles sempre podem fazer melhor Nesse comentário do cara falando que eles podem levar o tempo que eles precisarem para poder entregar pra gente um material da hora Mas não para por aí Eu acho que vocês já repararam aqui, ó que o Todd Garner mudou a sua fatinha aqui, ó. Ele não estava com essa foto do filme, entendeu? E isso aconteceu recentemente. E agora nós vamos o perfil do Todd Garner no Twitter para poder mostrar algumas coisas bem interessantes aqui, traçar uma linha do tempo com base nos últimos dias, entendeu, de publicações do nosso querido produtor. Vamos lá. Primeiro, nós tivemos aqui o Leo Stan compartilhando essa publicação ó, do Mortal Kombat sendo um dos filmes, ou melhor, sendo o maior filme né, a trazer pessoas para o serviço do HBO Max. O Liu Stern, que faz o Cole Young, fez essa publicação nosso querido Todd Garner veio aqui e deu aquela retuitada básica, beleza The Realm Cast que a gente trouxe no nosso vídeo também, quando a gente fez aqui no canal, ele fez essa mesma publicação e o Todd Garner também retuitou um pouco mais acima aqui, ó, nós tivemos uma foto do Macad Brooks nesse carro luxuoso aqui, e o nosso querido Todd Garner vai lá, pega a foto e coloca, Jax está vivo e viajando com esse carrão dele aqui, ele já faz uma menção ao nosso querido Jax no dia 17 de novembro e vamos seguindo, ó, esse aqui não tem nada demais, beleza, ele falando que teve algumas conversas aqui com a galera por trás da Red Notice, e aí um pouco mais pra cima aqui, subindo e tal, olha só o que que aconteceu, rapaz, eu estou gravando esse vídeo aqui, pessoal, no mesmo dia que rolou essa publicação do Todd Garden, uma hora atrás, ele postou essa imagem aqui, na verdade ele trocou a sua foto de perfil E ainda fez uma publicação acerca dela aqui com esse pôster do filme do Mortal Kombat E isso já deixou muita gente com a pulga atrás da orelha Inclusive eu queria agradecer demais aí a galera que me marcou no Twitter Quando rolaram essas publicações, nosso querido amigo Renan Ferraz e tudo mais aí Valeu demais pessoal, vocês são fodas Subindo mais um pouco aqui, ó. Todd Garner vai e bota uma foto do Pôster do filme do Mortal Kombat E logo em seguida ele manda um Let's go, ou seja, vamos lá Vamos lá o que? Será que é numa reunião? Tá começando a produção de alguma coisa e tudo mais? Pois é, rapaz Vamos seguindo que não acabou não Ele ainda deu uma retuitada aqui, ó, nesse post Desse cara que respondeu a essa Foto de perfil que ele tinha colocado Vamos subindo mais um pouquinho aqui, galera Porque ainda não acabou. Nosso querido Todd Garner Vai e posta essa foto aqui ó, O que eu perdi? E ele Sentado aqui justamente em uma locação do filme do Mortal Kombat. Vocês lembram desse cenário aqui, né? Essas paredes de pedras, esse lugar aqui com areia no chão e tudo mais. Esse é o templo do Raiden que eles vão para poder treinar no filme, entende? E aí um pouquinho mais acima, a galera, não acabou ainda, rapaz. O Todd Garner posta por último aqui, agora voltando ao trabalho. Ou seja, eu acho que eles já estão começando aí... Um processo de pré-produção, produção desse novo filme do Mortal Kombat E por ele estar respondendo uma galera esses últimos dias aí Acerca do filme Falando tipo, pô, a gente pode fazer melhor A franquia Mortal Kombat nos cinemas não acabou Mortal Kombat Universe ainda vive e tudo mais Com base nas respostas que ele deu pra essa galera, né? Eu acho que não resta dúvidas, mano Que... Tem alguma coisa sim do filme de Mortal Kombat a caminho pra nós. Já até dar uma atualizada aqui pra poder ver se ele postou mais alguma coisa e ele realmente não postou. E como nós já conversamos no outro vídeo lá que a gente falou sobre alguma coisa do filme já estar a caminho com base naquelas publicações do Todd Garner e tudo mais, eu acho que com base nessas novas publicações aqui, galera, não resta dúvida de que tem alguma coisa sim em andamento, né? No último vídeo que a gente fez aí falando sobre o filme, nós trouxemos aqui alguns dados acerca de números, né, que o Mortal Kombat faturou aí, tanto no HBO Max com pessoas que acessaram e se cadastraram no serviço para poder assistir o filme lá nos Estados Unidos e tal. Assim como em termos de bilheteria também que ele faturou nos cinemas quando ele foi finalmente lançado. E mesmo em tempos de pandemia, cara, ele teve um faturamento legal. E tiveram muitas pessoas, eu lembro, nos seus Instagrams aí, em stories e tudo mais postando lá que tinham um adorado o filme. Obviamente, eu estou ciente e eu estou nesse grupo também de pessoas que se decepcionaram pra caramba com o filme, mas eu tenho um pouco de esperança, cara, que eles possam sim fazer melhor com base até mesmo no feedback da comunidade, né? Que eles não pensem apenas na questão da grana, porque a Warner com certeza agora vai investir um pouco mais de dinheiro, visto o sucesso que fez em termos de público para eles e em termos de faturamento também, porque o filme ele cobriu seu orçamento e ainda teve lucro. Então, para o Warner eles devem estar tá uma maravilha. Eu só espero que o Todd Garner, junto com o Greg Russo, os atores lá que fizeram o filme do Mortal Kombat e tal, eles consigam dar um direcionamento melhor para as coisas ali. E montem um roteiro digno da franquia Mortal Kombat pra gente Arrumando algumas coisas que ficaram bem zoadinhas no primeiro, cara Só nos resta esperar aí, galera, por mais informações Conforme o nosso querido Todd Garner for atualizando a gente aqui Com base em coisas que ele já pode estar fazendo aí relacionadas ao filme Eu vou trazendo aqui no canal para poder manter os muito bem informados E com base em um possível anúncio desse novo filme aí Nem que seja eles postarem na internet Tipo assim, ó, oh, estamos sim fazendo Mortal Kombat 2 o filme e tudo mais eu acredito que isso só deve acontecer lá pro ano que vem A gente já tá no mês de dezembro aqui Tá chegando o The Game Awards A não ser que eles nos surpreendam lá no The Game Awards Com um anúncio relacionado ao filme sim Mas eu acredito que isso não vai acontecer Eles devem se estender um pouco mais aí E fazer esse anúncio de um novo filme Somente no ano que vem Enquanto isso a gente vai ter nessas pistas aí o Todd Garner vai jogando essas migalhas pra gente poder ir catando Entendeu? Então comentem aqui embaixo agora pessoal O que, que vocês acharam de tudo isso daqui Dessas postagens do Todd Garner Se pra vocês também